A Área 51 é uma zona militar restrita no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, que muitos afirmam receber extraterrestres capturados no território americano, fato nunca confirmado ou negado pelo governo. Mas não pense que essa área só existe nos Estados Unidos, isso porque a UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, pode ser um abrigo para criaturas extraterrestres e o maior centro brasileiro de pesquisa sobre a vida fora da Terra. Diz a lenda que a Unicamp começou a se tornar o principal reduto de pesquisas extraterrestres a partir de 1996, com o caso do ET de Varginha, em Minas Gerais. Lembra disso? Esse foi um dos casos mais importantes de ufologia em todo o mundo. Segundo relatos, o exército foi até o local, mas a criatura já tinha sido retirada em uma ambulância, com destino a Unicamp, para ser pesquisado. O laboratório de testes, que teria criaturas mortas e vivas de outros planetas, supostamente fica metros abaixo da Terra e seria conhecido como Pavilhão 18. O motivo de ser subterrâneo? controlar os poderes mentais dos extraterrestres e impedir que eles se comuniquem com seus amigos. Segundo ufólogos, o local é protegido de maneira única, com oficiais fortemente armados e estaria localizado próximo a um instituto de química e a faculdade de ciências médicas. Além do ilustre Teri Varginha, o lugar serviria de moradia para outros alienígenas capturados no país, bem como exemplares de chupacabras vivos e mortos. A Unicamp. Claro, nega que tal laboratório exista, ou que a instituição esteja envolvida com pesquisas sobre seres de outros planetas, alegando que toda essa história não passa de um mito. O exército também nega qualquer participação no assunto, afirmando que não mantém soldados na universidade. Conspiracionistas não acreditam muito nisso, e relembram o caso da Área 51 norte-americana, Embora a base nunca tenha sido declarada como secreta, todas as pesquisas e ocorrências na área são classificadas como informações confidenciais. Além disso, foi somente em 2013, quase 70 anos após o caso Roswell, que a CIA finalmente reconheceu publicamente a existência da base pela primeira vez, detalhando a história e a finalidade da instalação. Será que um dia saberemos a verdade? Enquanto isso, siga o conselho do ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece me.